Opa galera, é o seguinte, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like. Porque se você não deixar o like, o YouTube vai entender que vocês não estão gostando do vídeo. E ele vai parar de mandar os vídeos para vocês. Bom galera, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho. E lembrando, o próximo episódio só vai sair depois desse episódio bater 20 likes, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima. Fui. galera, é o seguinte: agora eu estou postando três vídeos por dia. Um às 8h45, outra ao meio-dia 45 e outro às 17h45. Tá bom, cara, mano, finalmente eu consegui achar minha casa nova aqui no Minecraft para eu começar a morar. Agora só falta a moça me ligar aqui no telefone ou pelo meu celular. Então é só dar uma esperada aqui, tudo mais para ver se ela me liga, né? Ver se ela já tá lá me esperando para me mostrar a casa. Ah, já tá ligando Alô, alô? Oi, tudo bem? Ah, oi moça, tudo bem? Você que é a moça, vai me mostrar a casa, né? Sim, sou eu, sou eu Ah, entendi, então você já tá aí, já posso ir até a casa? Claro que pode, pode vir Tá bom, beleza galera, eu já vou Mas enfim galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo para quem não me conhece eu sou o Speed e é o seguinte galera, nesse vídeo como vocês já viram, eu vou mudar de casa sim, eu vou mudar de casa para uma bem melhor do que essa Mas hoje eu vou fazer algo diferenciado, eu não vou tipo normal, assim como eu tô, cheiruzão, bonitão, arrumadão Não galera, hoje eu vou vestido de outro jeito, tudo ao contrário né, tudo no inverso, então Basicamente eu vou me vestir de morador de rua para ver a reação da moça Ela acha que, ah, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo e tal Então eu vou ir até lá Com roupa rasgada, é, fedidã Não, não, fedido aí é sacanagem, né? Mas é o seguinte, eu vou agora pegar aqui minha roupa, né? Aqui no meu armário e tudo mais, ó E tá, uh, vem para cá E... Vamos que vamos, galera Olha como ficou a minha roupa agora, mano Agora eu quero ver a reação da moça Quando ela me vê assim, desse jeito, mano Eu fiquei com muita pena de rasgar essa roupa aqui Eu usava muito essa roupa quando eu ia em festas Só que eu não vou mais, né? Porque tem que ficar em casa, é isso aí Tá, mas é o seguinte Vamos que vamos Deixa eu olhar aqui no espelho Olha que bonitão, hein? Beleza, galera Agora é o seguinte, eu vou ali, mano Eu não vou de carro, porque Meu carro está na oficina e minha moto Tá com meu amigo, então eu não vou conseguir Ir em nenhum lugar, e eu tenho Algumas armas aqui, né, porque Não sei o que aconteceu, que agora tá vindo um monte de bicho Aqui, ó, na cidade, ó, vamos matar eles Aqui, ó, mata todos Mata todos Ai, meu Deus Meu Deus do céu, meu Deus meu deus do céu, Berg meu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eles atacam, velho, vai morrer, vai morrer Todo mundo aí, vai Pega fogo. Não, eles vão pra água aqui, saco. Ai, ah, droga, a bateria da minha arma. Vou recarregar depois. Boa, olha que ferro. Que inutilidade. <risos> Mas, enfim, galera. É o seguinte, eu acho que a casa fica bem pra cá, ó. Porque, né, eu já morava aqui nesse bairro, mano. Faz cinco anos que eu moro nesse bairro. Mas, é o seguinte, galera. Antes de tudo, antes de eu ir lá na casa, eu pedi... Mostrar né, que eu sou um mendigo Fake <risos> Deixa o seu like aí Se inscreve aí no canal se você não é inscrito Me siga no Instagram Link aí na descrição do vídeo Que isso, mano? Ah, tem um bicho invisível Ai, corre! Ah, e é isso aí, galera Se inscreve no canal pra gente bater nossa meta de 200 inscritos O mais rápido possível Conto com a ajuda de todos, beleza? Tô correndo de algum bicho Não sei que bicho é esse, mas Deixa eu descarregar aqui minhas corras, né E tudo mais E é o seguinte, vamos que vamos, ó Já são quase na horinha da gente Tá indo lá pra casa da moça Deixa eu ver aqui, tudo bem O bicho não tá mais atrás de nós, né Tá, não tem ninguém mais atrás de nós Estamos de boa Bom, Galera, vamos correndo aqui Muito rápido, porque, mano, a casa já é aqui do lado E vamos ver se a moça tá ali, né Tá ali, galera A moça Oi moço, tudo bom? Ah, oi, quem é você? Ah, eu sou o comprador da casa, eu tava no telefone com você Não, não é não, você é outro cara Outro, era bem mais rico, você é pobre, seu feio, vai embora ah, Mas que isso, moço, eu sou comprar casa, pô Ah, comprar casa é nada, vai embora Ah, galera, sério, tá me tirando do sério, mano, na moral sabe porque eu tô aqui... Com roupa rasgada, ela tá sendo preconceituosa. Mas é enfim, né, mano? Vamos continuar aqui falando com ela. Vai, moça! Sai. Vai embora, pô! Não tenho pão velho. Mas quem disse que eu queria pão velho, mano Quem disse? Ué, você é um mendigo, né? Ai, ai, ai, ai. Olha, moça, eu não sou um mendigo, tá bom? Isso aqui é um teste social. Que eu acabei de fazer Como assim? Teste social Eu só vim aqui com a de mendigo para ver a sua reação Como você ia me tratar E eu já vi que foi muito feio Como você me tratou aqui Por isso que eu vou estar tá indo embora Não, é brincadeira é trollagem trollagem, moça ah, Ela tá meio doidona Tá, eu posso ver a casa ou não? Ah, é, vamos lá ver Tá, galera Vamos ver como que é essa casa aí Mano, eu quero saber Mano, que, que os espectros estão fazendo aqui, velho? Mano, os mobs especiais, velho Mano do céu, velho Pensei você que era só uma lenda, galera Mas eles existem Hein? Ah, depois eu te conto ah. É o seguinte, é... Eu vou comprar casa, tá? Tá bom então, então mata os monstros lá pra mim, por favor Pera aí, você sabia que estavam ali, você só me esperou É óbvio, eu tenho medo deles, pô Ai meu Deus, galera Tá, mas enfim, mano, eu tenho que pegar aqui meus itens aqui Tá na minha mochila Pra gente, né, mano Começar aqui a nossa Matação, né Vamos lá, galera E agora O bicho vai pegar, mano Só colocar aqui minhas coisas Aqui certinho Colocar o escudo aqui Embora Vem, espectro ah, Meu Deus Meu Deus Sai Mano, esse aqui é o esqueleto mais forte de todos, mano O bosta, tá ligado Sai ah, Matei Boa, matei um Tá, agora Vamos ver se tem mais alguns Espectros aqui em cima Nossa, tem mais um aqui Sai Sai daqui Sai, sai Caraca, eles são muito fortes, mano Aê, matei Olha as flechas deles, galera Tem Mais algum aqui? Não Caraca, velho uh, uh, uh. Tá, não consigo nem subir ali, tá? Mas enfim Galera, que que eu, mano, acho que eu nem vou querer comprar mais essa casa, mano Olha o todo de bicho que já apareceu aqui, mano Você é maluco, mano Tá, mas é o seguinte Eu vou comprar essa casa Eu não sei, mano Eu acho que eu vou só pra zoar com a cara dela, né, mano? Pra ela parar de ser preconceituosa com as pessoas que são vestidas assim E com flechadas na cara Muitas ainda Mas enfim galera, eu vou comprar essa casa aqui E no próximo vídeo eu já vou estar tá nela né, Porque eu vou ter comprado ela E tudo mais Então galera, é o seguinte Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações, beleza? Que agora eu vou falar com a moça Que eu vou comprar essa casa aqui De uma vez por todas E tá chovendo Cadê a moça? Vamos, vamos. Oi. É, eu vou comprar a casa, tá bom? Ai, que bom. Muito obrigado. É... Então, é o seguinte. Só vou comprar pra você parar de ser preconceituosa com pessoas que usam roupas rasgadas e... tem muitas flechadas na cara. Tá bom, então. Me desculpe. Foi sem querer. Ah, como assim sem querer? Eu cheguei aqui você começou a me xingar, já? É, porque eu pensei que ele era um ladrão. Ele? Era eu, sua tonta? Ah, tá, não sabia Ai, ai, ai ah, ah, Sério, sai da minha casa, vai Tá bom, então, tchau É, fica aí Que eu não quero mais saber de você, tá? Assim, muito chato. Tá bom, tchau Tchau o quê? Eu que vou pra minha casa, você que vai embora Ah, é verdade Mano cara, Ela é muito tonta, não é possível Mas, enfim, galera Olha as armas que eu tenho aqui eu estou pensando em atirar na cabeça dela. Será que eu consigo, mano? Que isso? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai, Será que ela morre, mano? Ih, mano, ela tá usando o hack. Olha! Ela usa hack, mano. Olha, eu vou usar o poder máximo dessa arma, ó. O cara ela usa hack. Olha, é um tamadão. Mas enfim, galera. O vídeo é por aqui. Quem tiver gostado, não se esqueça, mano, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não foi inscrito e ative o sininho das notificações se você ainda não ativou, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima, valeu, valeu-se, fui, tchau! Galera, é o seguinte, agora eu estou postando três vídeos por dia, um às 8h45, outro ao meio-dia 45 e outra outro às 17h45. I am on I guess I he didn't know any better, girl That man didn't show me ever Who all I can just destroy is special, certain it's your love that holds me together And you say he been killing, but I guess he didn't know any better, girl That man didn't show me ever Who all I can just destroy is special, certain it's your love that holds me together And you say he been killing the v- I guess he didn't know any better, girl That man didn't show me ever Do all I can just destroy is special, certain it's your love that holds me together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 Hey, you say you've been